O seu olhar indica sua intenção, e não é à toa que existe aquele ditado Os olhos são a janela da alma, pois eles são capazes de revelar os seus mais profundos desejos e sentimentos E você sabe muito bem disso Sabe identificar o olhar de alegria, o olhar de espanto, o olhar de tristeza Mesmo que por vez esse olhar, a pessoa tente disfarçar logo os olhos são capazes de revelar as suas reais emoções porém eu não vou falar o óbvio que quando as suas pupilas contraem algo te desagrada ou quando elas dilatam algo agradável para você aconteceu não nós vamos falar sobre como você pode ser simplesmente decodificado com um olhar o que às vezes pode não ser algo bom que você deixa as pessoas perceberem, pois se em uma conversa com seu chefe você demonstrar essas reações, isso pode significar muito bem uma carta de demissão no final do mês ou mesmo até no final do dia, dependendo da intensidade. Percebe então que se tem algo que você precisa entender é sobre o seu olhar, o quão transparente você pode ser para outra pessoa, o que, por sua vez, pode até ser previsível a sua próxima ação. Isso é, o que você vai fazer após aquele encontro. Logo, perceba que, não deixe que os seus olhos revelem os seus pensamentos ou emoções. Isso, pois você involuntariamente pode agir contra você mesmo, mas como um tiro no próprio pé. Pois bem, e o que é recomendado aqui, nesse caso? Você treine o seu autocontrole Sobre as suas expressões Não reagir A algo aparentemente desagradável para você Já é um bom começo Isso porque Vai ajudar a fortalecer a sua imagem pessoal Como alguém mais forte Resistente E resiliente Mas claro É preciso treinar Pois no começo você pode até tentar Porém é quase certo que você vai falhar Isso porque as outras pessoas também percebem que você está tentando esconder algo, algo que, por sua vez, é exatamente seus sentimentos. Não tenha a mentalidade de tentar enganar a outra pessoa, mas de ser o seu próprio aliado às situações que te comprometem. Enfim, me diga aí nos comentários uma situação em que você viveu e que conseguiu decifrar a outra pessoa só pelo olhar, porque no momento é tudo que dá para ver. E também recomendo que você vá e veja outros vídeos para compreender um pouco mais sobre si e sobre os outros, porque isso vale para todos para mim, para você, para eles. Então use isso como uma vantagem, pois, conhecendo a si nesse ponto, você é capaz de conhecer o outro. E bom, espero que o conteúdo de hoje tenha utilidade para você.